Mas, é, mais um outro ponto Pode ser que alguém que esteja assistindo a gente Tenha assessor e seja uma conta assistida Se eu sou um seller assistido Qual que é o meu caminho é, dentro da ativação? Tá. Se você é um seller tem um gestor de conta Chama o seu gestor de conta Ou seu comercial Ou como você chama o seu gestor de conta Que é o, o jeito que a gente fala isso Se você tem essa pessoa te atendendo na B2W Que é do comercial lá Fala para ele que você quer participar dessa modalidade, tá? Tem que pedir para ele. Por quê? Seller assistido normalmente tem algumas peculiaridades. Então, assim, tem normalmente, sei lá, uma rede de lojas físicas. Então, a gente tem que fazer algumas outras adaptações que aí o seu gestor vai poder te ajudar e vai ajudar aqui com o um time que faz toda essa parte de ativação para assistido, tá? Então, se você tem um gestor de conta, dá um alô pro seu, pro seu atendimento que ele vai poder te ajudar.